Oi, tudo bem? Aqui é a Larissa e neste vídeo eu vou te dar uma dica muito legal, mas que por outro lado também vai te deixar de queixo caído. Eu vou te mostrar como comprar tênis de marcas originais por até 4 vezes menos do que você pagaria aqui no Brasil. É isso mesmo, 4 vezes menos. Agora eu vou comparar para vocês verem a diferença de preços. De um lado vai estar o site americano das marcas e do outro lado o site brasileiro, Ok? Então vamos começar pelo site americano da Adidas Eu vou mostrar um tênis que está muito famoso ultimamente Nesses últimos dias, que eu só ouço falar deste Spring Blade da Adidas Então a gente vai aqui Esse aqui é o site brasileiro no caso, tá? Eu vou mostrar para vocês o primeiro o site brasileiro Então vamos verificar os preços como a gente já espera Esse tênis é muito caro aqui no Brasil Eu acho um absurdo quem paga R$ 999. Reais num tênis, ok? Não são só estes modelos, certo? Olha só, todos, 999. Os, os outros, 999. E estes outros, 999 também, ok? Estes aqui são é outro modelo, no caso, que não tem o um amortecedor em todo o tênis. Certo? Agora vamos dar uma olhada no site americano. Vamos aqui na mesma... A mesma propaganda do Spring Blade. Bom, aqui não tem, então a gente vai aqui em Procurar e digita Spring Blade, ok? Agora vocês vejam a diferença de preço. 98 dólares, esse daqui tá 118, que é um modelinho especial. 98 dólares, este mesmo aqui, o rosa, ó, 98 dólares. Olha aqui se não é o mesmo, 999 reais e aqui 98 dólares. E tem várias cores, como vocês podem ver, ok? Vamos vindo aqui para baixo também, ó. ó. Olha estes aqui na promoção, 69 dólares, pessoal. Isso dá, vamos fazer na calculadora? 69.99 vezes 2.55 que está o dólar hoje, fica 178 reais. Mas o frete que você vai pagar uns 50 reais... R$ reais num tênis que custa mil reais aqui. Isso dá quatro vezes mais barato, pessoal. É uma quantia gigante de economia que você tem nesses tênis aqui da Adidas. Mas então vamos agora para o próximo site: o da Nike. Esses aqui são os famosos Nike Shocks, que no Brasil são vendidos também por um preço exorbitante, R$ 80. Certo? 800 reais. Bom, eu acho um absurdo, certo? Então a gente vai ver aqui, eu já separei também os Nike MagShots nos Estados Unidos para ver quanto custa. Diz aqui que custam 120 dólares, 125 dólares, ok? 150 dólares são os mais caros modelos especiais, no caso, são os mais caros. Olha, esses aqui são os modelos especiais que são mais carinhos. E agora para o site da Asics, que vocês devem saber que que é da Mizuno, OK? Vamos ver no Brasil quanto está custando os Asics, os no caso é da mesma marca da Mizuno, né? Ó, R$ 1.000, R$ 1.099. E assim vai, certo? Que R$ 800, R$ mais ou menos. Agora no site da Asics mesmo, os Estados Unidos, esse daqui é o Netshoes, porque não tem o ASICS, o site Asics aqui no Brasil mas nos Estados Unidos tem, então aqui é o site original da marca, olha só, os mais caros estão 160 dólares, ok? Agora eu vou pôr para escolher aqui, os mais baratos, os mais caros, olhem só o valor, olhem só, 50 dólares, nem isso, esses aqui sim os amortecedores, mas aqui já começa os mais bonitos, os mais coloridos, olha só, 70 dólares, 75 dólares. 75 dólares, olha esse tênis, que lindo, pessoal. E assim vai. Tem uma infinidade de produtos, olhem só, vai até a página 8 aqui embaixo, dá mais uma olhadinha. Certo? E agora eu vou ensinar mais uma maneira de brinde pra vocês a como economizar ainda mais nesses tênis. Tem um site dos Estados Unidos que ele dá de volta uma porcentagem em suas compras, na maioria dos sites. O nome dele é Ebates. Então você vai digitar ebates.com, vai se cadastrar nele e antes de entrar nesses sites aqui, você digita o nome da loja ou do site que você quer. No caso, a Nike, certo? A Nike dá 6% do valor total que você vai pagar. Aqui, ó, 6% de volta. Depois que você faz a compra, vai voltar o valor para a sua conta aqui no ebates. E depois você pode fazer novas compras com este valor disponível ou retirar para sua conta no Paypal e retirar para sua conta no banco, ok? E mostra várias promoções aqui além do dinheiro de volta. Também tem da Adidas, que dá 7% de volta. 7% de volta. E é isso aí, pessoal. É só vocês entrarem aqui no Ebates e se cadastrarem Toda vez que vocês forem entrar no site, você digita aqui Nike, por exemplo e clica em Shop Now que o Bates vai te redirecionar para lá, certinho? E aí na depois da sua compra já vai tem até três dias para ir o dinheiro de volta para sua conta. Para se cadastrar no Ebates, você aqui eu tô logada na minha conta, olha só o, o cashback que eu já adquiri de volta nas minhas compras, vai somando e dá muito dinheiro. Vou mostrar para vocês como se cadastrar. Você vai aqui e se cadastrar se você não manja muito do inglês, você pode clicar com o botão direito se você estiver utilizando o Google Chrome e traduzir para o português, ok? Então aqui, novos membros, você vai, digita seu e-mail, digita sua senha e aqui você digita o meu e-mail se você quiser me dar uma ajudinha. Digita o meu e-mail aqui, que foi eu que te indiquei o e certo? E daí vai em seguir que você já vai estar cadastrado. Então, pessoal, voltando agora aos tênis, vocês devem estar se perguntando, mas eu vou comprar aqui nos sites das marcas nos Estados Unidos e eles vão enviar para mim, para minha casa aqui no Brasil? Eu vou te responder que não, eles não vão te enviar. Mas tem o seguinte, é uma ótima sacada que eu também estou dizendo para vocês. Existe um armazém de redirecionamento nos Estados Unidos. Quando você faz a sua conta lá, que é uma conta grátis, Pode ser grátis ou pode ser paga, isso você escolhe depois. Você faz sua conta lá e eles te dão um endereço nos Estados Unidos. O que você vai fazer é fazer sua compra aqui, pegar o endereço da sua conta neste armazém e enviar direto para lá. Quando chegar lá, eles vão te mandar uma foto no seu e-mail que chegou o seu pedido. Então você vai fazer a declaração alfandegária, vai é fazer o pagamento do frete e vai liberar o seu pedido para finalmente chegar na sua casa. E isso não demora muito, demora de 20 a 30 dias mais ou menos, dependendo do frete que você escolher. Agora, se vocês têm interesse em saber melhor como funciona tudo isso, como usar o Chipito, mais sacadas de como comprar outros produtos muito baratos nos Estados Unidos, vocês cliquem no link aqui abaixo e vai para o próximo vídeo. Para usar o Ebates, vocês também cliquem no linkzinho aqui de baixo, que é o site do Ebates, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais.